Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo e hoje a gente vai dar continuidade aqui no nosso desafio Galera, eu tinha acabado esquecendo de postar pra vocês aí essa semana como que tava o andamento do desafio na correria da semana passada ali a deveres que eu tinha que fazer durante a semana os novos projetos cuidados afiliado ali do Plus Hair. então assim me demandou muito tempo essa semana e eu acabei esquecendo de trazer para vocês é, como que tava as campanhas como que tava o desenvolvimento delas ali é, se eu não me engano foi a última vez acho que foi segunda-feira ou da, é, segunda ou terça-feira da semana retrasada ou sexta-feira agora não lembro o último dia que a gente postou tá galera e não trouxe mais notícia aí do nosso desafio de 30 dias. Ele tá correndo. Eu acabei, naquele dia que eu subi a campanha ali de envolvimento, de e subir mais quatro campanhas ali pra gente começar a testar os públicos e fazer escala. Eu acabei tomando bloqueio e perdi tudo, tá, galera? Então, eu acabei até esquecendo de trazer isso para vocês. E realmente aconteceu. Eu tomei bloqueio por inatividade em comum, é, atividade em comum do Facebook. Eu pedi análise, vamos ver se eles vão é, desbloquear. Se desbloquear, beleza, é uma conta já... Que a gente dá para dar continuidade, não é uma conta nova. Que nem essa daqui é uma conta nova, eu consigo rodar é, nela 30 reais por dia só. Bateu isso daí, ele tem que fazer a cobrança. Às vezes ele faz a cobrança e, e para de entregar. Você vai começar a entregar no outro dia, então é uma conta nova. Esse é o ruim, tá galera? De conta nova que você acaba tendo um limite ali de gasto diário. É, tem contas que você cria aí no, no business do, do Facebook que ele já te libera um pouquinho ma maior, assim, 50, 60 reais para mostra até que é viável você gastar 10 20 30 reais ali por dia para você tá ir testando o, os criativos e tal até o receita de bolo que nem eu ensino para vocês subirem 10 10 conjuntos de anúncio 10 reais ali ao primeiro primeira hora do dia ali você já consegue detectar qual que é o criativo que tá vendendo qual que não tá você já consegue pausar você já consegue deixar alguns criativos rodando durante o dia inteiro ali com esse limite de 30 reais por dia então, galera, eu peguei aquele criativo, joguei nessa conta aqui. Ela já saiu aqui, ó. Como vocês podem ver aqui embaixo, aqui. Ela, é, eu subi ela no sábado, tá, galera? Na correria eu subi uma só. Mas, como não ia adiantar eu subi muita, muito, muitas campanhas aqui já para escalar, pois não é uma conta nova. Eu ia acabar tomando outro bloqueio. Então, eu subi com 13 Na verdade, foi 11, 11 reais que eu subi no, no sábado, sábado pro domingo. Deixei rodando ontem o dia inteiro. Saiu 5 vendas aqui. A gente está com o um custo de venda aqui a R$4,00, tá, galera? Já saiu alguns boletos, mas é, resumindo, resumindo tudo, tá, galera? É o tanto que a gente já gastou. Da última vez que eu subi o vídeo, a gente tinha gastado R$300,00, 300 e pouquinho. Não vou me recordar ali muito bem do valor exato, mas eu tenho anotado no papel. E eu vou falar para vocês, a gente já gastou mais ou menos R$330,00 na campanha anterior, né? Na campanha não. No, na conta anterior, a gente gastou 300 e pouquinho, 330, nessa daqui, 3, é, 23 reais, então a gente tá gastando. já gastou é, 353,44 a gente fez 23 vendas, 23, não, 28 vendas no boleto, sendo é, 11, 10 dela paga, boleto foi 10, 10 boletos pagos, e oito cartões, então a gente tem ali um lucro de uma, aproximadamente de 310, lucro não, porque a gente está perdendo agora, 310 a gente está, então a gente está começando, a gente estava naquele, naquele nível que a gente... Estava perdendo bastante, que é o nível de, de teste de criativo, né? Que normalmente a pessoa fica desesperada. A maioria de vocês no teste de criativo já quer sair, já quer sair venda, já quer, já quer ter lucro, mas não é assim, galera. É sempre assim. Começa aquela curvinha descendo, aí a gente vai acertando, vai acertando e vai subindo. Que nem agora a gente já acertou. O que, que eu vou fazer? Eu subi do sábado domingo, saiu 5 vendas. Eu dupliquei aqui para ver se realmente ela vai, vai continuar dando esse resultado bacana. Tá no Vitalice aqui, galera, como vocês podem ver, ó. E aqui eu marco cartão, saiu cinco vendas ontem no cartão e alguns boletos. Então, estamos bem, bem, bem, bem satisfeitos com esse criativo aqui, tá, galera? Então, a gente vai fazer aquele processo que eu ensino para vocês de subir um dark post de envolvimento para esse criativo e depois subir vários conjuntos de anúncio, é, vários, várias campanhas a nível CBO para a gente descobrir o público ali, tá, galera? Tá bacana essa, essa campanha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês como que tá, ó. O CPM dela aqui, ó, tá baixíssimo, R$6,00, tá, galera. Pode baixar mais, pode, que a gente vai fazer aquele esquema do Dark Post, galera. Então, são cinco vendas aqui, ó. O custo por clique, ele tá um pouquinho alto, tá, galera? Ele não tá tão baixo assim não, ele tá 40 centavos, então ele tá um pouquinho alto. Essa campanha que eu subi de ontem para hoje, tá, galera? De ontem pra hoje eu falei, ó, vou duplicar pra ver se realmente essa campanha ela vai vender, se ela, vai, ela não vai desandar, algo do tipo. Então eu fui lá e dupliquei ela e aumentei o orçamento, tá? Então tá com uma de, de 13 e outra de 15 reais Então a gente tem esse limite pra gastar aí durante o dia. A gente não vai ter problema de o Facebook lá cobrar, cobrar a campanha e a gente ficar sem, sem anunciar ali que às vezes ela para, às vezes ela não, não entrega. Que nem no, no laliou aconteceu uma vez de o Facebook tentar cobrar, fazer a cobrança própria do deles ali, e o cartão simplesmente parou, galera. Parou, não, não aceitava, recusar o Facebook. Aí o Facebook acabou bloqueando minha conta, eu fui lá, tive que ativar ela, só que, porém, ela parou de entregar, eu tive que duplicar a campanha, já aconteceu isso, eu tive que duplicar a campanha, subi ela para outro dia, e ela perdeu totalmente aquele público que estava vendendo bastante, tá? Então... Para a gente evitar esse tipo de problema, assim, eu não vou subir mais do que 30 reais, que é o limite diário dela. Então, vai ficar aqui, tá em 28 reais. A gente vai deixar o valor gasto aqui de foi de sábado para ontem, de ontem para hoje já gastou 23, 22 reais e e a outra subiu ontem já gastou um real. O custo dela já está bem melhor, mas ainda ela não teve finalização de compra. Isso que está me preocupando um pouquinho. Porém, eu vi que ela estava aqui com um custo de 1,70, então eu vou deixar ela aqui até 1,70 para ver se o público também bate a mesma coisa. O ROI a gente está tá com quatro vezes, né? A gente investe 1 um para tirar 4, então está excelente por enquanto essa campanha. Porém, a gente está negativo ali em uns R$22, reais Se essa campanha aqui de cima, ela dá lucro, é, começar a vender, a gente já começa a ter lucro a partir de hoje. Se ela sair uma, não, acho que duas vendas. Se ela sair duas vendas aqui no cartão, ela já passa, a gente já passa naquele nível de negativo para positivo, aí a gente começa a parte da escala, tá galera? Eu tinha escalado, porém, na outra campanha, tinha acabado de tomar bloqueio, então, infelizmente, a gente teve que ir para essa daqui, a gente não pode parar. para... Por isso que a, co a contingência, galera, a contingência é, é o que manda nesse jogo. Imagine se eu não tivesse conta de anúncio para anunciar agora, eu ia estar tá parado, sem vender. E se você tivesse sem vender no Facebook, se você depender do Facebook para vender... Acaba você tendo que ter outra renda ali para você estar tá ganhando dinheiro. Porque você não pode parar de anunciar. Trabalhar no marketing digital é isso, galera. Se é, você não sabe o dia da manhã, você pode acordar e ter várias é, contas bloqueadas ali, não adianta também você ficar o dia inteiro apertando F5 ali na sua campanha, que no começo ali, quando eu subi pro Laliô, aconteceu bastante de eu ficar um ou dois dias ali apertando F5, ia fazer alguma coisinha, voltava, apertava F5 assim para ver se mudou o clique ali no custo, o CPM baixava, tá galera? Então assim, não adianta você ficar aqui também, você tem que ter uma contingência bacana. Subiu a campanha, esquece, vai fazer suas coisas, depois volta, dá uma olhadinha para ver se está tudo ok, se subiu. O CPM se baixou, que nem eu tenho uma rotina aqui diária, que nem eu acordo 4 horas da manhã e vou até as 10 horas da noite. Então, tem tenho uma rotina todos os dias que eu não fico olhando direto aqui o Facebook. Então, é isso, galera. Só trazendo uma posição para vocês que eu tinha acabado de esquecer que a gente tava nesse projeto aí de, de desafio de 30 dias aí. Já se passaram, acho que aproximadamente uns 10 dias, se eu não me engano. A gente não bateu o nosso resultado. A gente tem que pelo menos... É... Investiu 300, a gente tem que tirar 600 reais pelo menos, tá, galera? A gente tem que tirar pelo menos uma vez, um, um x o dinheiro que a gente investiu, tá? Então, se a gente já gastou 300 reais, a gente tem que fazer no mínimo 600 reais, tá, galera? Que a gente gastou no teste, se a gente fazer 300 reais, a gente sai no positivo de 300. Aí a gente pode escalar absurdamente que a gente vai ter retorno. Então, tá aqui as métricas bacanas aqui pra vocês, tá? E um, um posicionamento... Do que de como que tá nosso desafio de 30 dias, tá galera? Se esse vídeo fez algum algum sentido pra você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?